Boa tarde amigos, sou Maurício Boca. hoje nós estamos aqui na cachoeira pesquisando umas coisas aqui numa estrada velha e nós estamos fazendo um vidinho aqui que é o vídeo de entrada do canal do, do outro vídeo e essas são as varionica tecnologia de ponta o pessoal que tiver interesse por esse produto a descrição está embaixo do vídeo e lembrar o pessoal aí para se inscrever no canal, dar uma força pro o canal. E mostrar mais de perto ó, como as varetas e ônibus agora ficou todo o material só. Um produto bem acabado. E... pessoal ativar o sininho aí para receber a notificação dos novos vídeos que vai tendo. E pedir o pessoal para dar o like, porque se não der o like o vídeo não sobe Aí o Youtube não recomenda o vídeo para outras pessoas Então a pessoa que vê o vídeo aí não custa nada, dá o like para nós aí, dá uma força para nós Faz os comentários aí do vídeo Logo nós vamos ter uns vídeos legais aí, então vai ficar legal E essa é a Asuariônica, tecnologia de ponta Que a gente agora mudou o modelo e vamos continuar com esse modelo agora por mais um tempo e vamos ao vídeo um bom dia a todos eu sou maurício mofoca hoje eu estou fazendo um vídeo aqui que eu estou aqui no porto de areia então eu vou fazer um vídeo aqui dos cascais, que, que sai da peneira da que peneira areia então o cascaio fica montuado aqui então vamos ver se nós achamos algumas pedrinhas interessantes aqui para nós aí para os amigos aí Aqui nós já viu uma aqui que é interessante Que é essa pedra aqui Ela é uma pedra pesada E o nome dela é Martita É uma pedra que ela tem um peso quase de meteorito Então a pessoa que não conhece meteorito Pega uma pedra dessa aqui e pensa que achou um meteorito Que na verdade não é um meteorito É uma pedra ferro ela tem aí mais ou menos 70% de ferro. Então é uma pedra pesada. Uma pedrinha dessa que eu tô na mão, na parma da mão aqui, ela pesa mais de um quilo. E tem mais delas. Então vamos falar sobre ela. Aqui outra. Também. Aqui outra. Também. É martito uma outra aqui em cima. Essa aqui já tá mais, mais para parecer um raio. É uma pedrinha pesada. Você pega ela, tem peso. Aqui, aqui tem bastante dela. ó o acisentado dentro dela. Você quebra ela, ela fica cinza. E também temos outras variedade de pedra no meio desses cascóis aqui nós temos jaspo tem águas tem umas partes delas esse aqui é um jasto vermelho muito bonito aí nós vamos mostrando aí para os amigos aí quarto quebrado mostrando o que tem aí de bonito, um jaspe amarelo e também mostrando aqui um pouco da, da paisagem né? aqui uma pedra bonita, um jaspe, muito bonito Já meio azulado, bonito ele. Vamos ver o que nós achamos aqui. Esse pedaço que eu achei na mão aqui ele é a espécie de um Kimberlito. Ele é cheio de quartzo dentro grudado. Então, aqui é onde eu estou passando o dedo mesmo, é onde arrancou uma pedra de quartzo. Então ele é a espécie de um Kimberlito. Aqui o nosso amigo Edson chegou aqui com a mão cheia de diamante. Olha, tem um petitinho aqui que tá parecendo quase mesmo. hein. Olha aí. Esse aqui parece que é a ponta. Né? Então, aí, os cortes bem bonitos. Agora nós vamos ver mais algumas algumas pedras meu está apostando quem que acha a pedra mais bonita então quem achar a pedra mais bonita paga o almoço então eu já só achei feio até agora então eu estou livre do almoço aqui um jasto um bonito esse jaço tá tá se molhar ele ele já fica mais bonito ainda que a peixe seco aqui nós tem uma pedra aqui interessante que nós vamos dar uma olhada nela é uma, uma marquita aqui é uma marquita quebrada o pior é que você olha por fora assim dela assim ó Ela tem até que é queimadinho com a de meteorito então quem não conhece fala puxa achei um meteorito agora falar em meteorito nós tem um lá de 2,5 kg 2,5 kg meteorito ferro achado agora há pouco tempo no estado de Minas Aqui é dia nós vamos fazer um vídeo dele. Isso aqui é uma espécie de ferro. Ele é um ferro grudado com, com quartzo. Isso dá em lugar que dá muito ferro. Muito aquela areia preta com ferro. Então acaba formando esse tipo de quimberlito. um cascalhão grande aqui ó tá dando para ver direito agora nós vamos olhando aqui para nós ter algumas informação aí pro pessoal esse aqui é o outro tipo ó. então é mais ou menos ó, ele é preto por fora você quebra ele, ele tá cheio de cheio de cascaio e aonde pode conter algum diamantinho aqui no meio né um micro diamante mas é difícil então esse aqui ó, já tá mais ele já tá mais uh, areado um pouco você vê que ele é uma espécie ó. ele não é mole não duro pra caramba Então é... Então ele é uma espécie de que vai juntando, Tá vendo? Ele parece um ferro Então muita gente tem confundido isso aí com um kimberlito para diamante e não é isso aqui é areia, essa areia preta, que vai se ajuntando e ela acaba se endurecendo e ela acaba juntando esses cristais dentro, ó. Mas diamante aqui mesmo, só se for micro diamante, pode ter que acontecer, mas diamante mesmo é difícil. Agora... Então é... Isso aí, o pessoal que vai vendo o vídeo aí, ó. Já vai aprendendo alguma coisa. Quando chegar num cascairo aí, já vê o que, que mais ou menos as pedras que tem. Então já aprende. Olha o tamanho da pedra grudada. Ó. Olha o tamanho da pedra que grudou nessa areia. Lembrar Lembra o pessoal aí para deixar o. para dar o like aí. Gente, dá um like aí, não custa nada. Ajuda o canal. Logo nós temos mais alguns vídeos aí. Explicando sobre mais algumas coisas aí o ativo aí o sininho também para ser modificado os próximos vídeos sempre nós estamos tendo uns vídeos Legal e tudo que a gente aprende não é perdido um dia pode ser útil e vamos continuar aqui com as pedrinhas aqui vamos continuar mostrando um outro quarto cinza muito legal aí também e também tá cheio de tá cheio de coco de macaúva aqui no Isso aqui é tudo coco do, que caiu do cacho de macaúva dá para quebrar ele e fazer um, um docinho Bom, vamos dar uma olhada aqui nas pedras para cá ver se o Edson achou ali já uns 4 ou 5 diamantes né e é capaz né ver se nós achamos uma pedra bonita. Aqui, ó. isso mas essa não está muito bonita não, mas Valeu que é um corte. às vezes nós passamos em cima de uma pedra bonita e não vê ela, né? que é o problema, né? Aqui uma pedra amarela. Deu até bonito ver se nós conseguimos achar uma algum quarto mais bonito. Aqui um em macaú nós achou, e a castanhinha dele tá boa aqui uma pedra amarela muito bonito Aqui eu não vou levar ela Um jaspe meio-cinco é. Vamos andar mais esse monte de cascalho aí, porque o resto tá lá em cima na, na, na Serra do cascaio Macaúva que não farta aqui, ó. Que é macaúva, então fogo a rolinha cantando lá pra frente, ó. Fogo apagou. Mas a natureza é muito bom, né? Olha que jaço bonito, rapaz, vem. Ele tá bem no, no, na natureza aí. Bem aqui no monte, ó. Um jaço meio amendoinzado. Vamos tirar ele aqui pra nós ver Muito bonito ele. Tá sujo né, lavar ele ainda fica mais bonito ainda Que eu levar ele para a Nita, que gosta dele eu também gosto dele acho esse bonito também um outro jato também bonito ele esse jaspe aqui polido ele fica lindo. Ele tá sujo. Então vamos caçando mais, né? Vamos achar pedra aí, porque tem, tem muita pedra. Tem muita gema aqui misturada. E esse lugar aqui também dá umas pedras, uma palhinha de fogo. De vez em quando a gente bate com alguma delas. Quarto goiaba, agora o sol tá entrou lá, não está dando para ver ele, mas é um quarto goiaba. Olha o tamanho do quarto amarelo que, que, é que o Edson achou aqui. Ó. É um, não, o quarto não é um jaspe amarelo. E é uma pedra pesada. É uma pedrinha dessa que é a pedra quase meio que. Ele achou a pedra mais bonita, agora vocês vai vendo quem vai pagar o almoço, hein? A minha até agora foi só feia. E ele tá só rindo ali, foi "Vixe, coitado meu dinheirinho. Bom, agora nós vamos andando lá para o outro lado Sim. da saída Eu achar uma pedra aqui, um quartezinho Quebradinha, bonita ser mais um pedaço de topaz, mas não é, quebrou muito reto, não é topado Um outro pedaço de topaz aqui também é bonito Bom, agora nós vamos caminhando lá para frente pra lembrar o pessoal para se inscrever aí no canal Deixar o like O canal poder crescer Porque o outro poder subir Esse, esse vídeo para cima É um jaspe É bonito ele aqui Tá sujo aqui a frente dele É um jaspe bonito esse tipo de jaspe aqui parece que já está polido e é bonito mesmo. Bom, agora parece que eu vi um pedaço do jaspe vermelho. Deixa eu catar aqui para ver. Não é, é um quarto, quase vermelho. Bom, agora nós vamos caminhando aqui para frente. Vê se nós ver mais algumas coisas bonitas por aí. Agora nós estamos aqui num outro lugar aqui também, um lugar bonito de... Com os quartos bonitos. Olha, o rapaz achou mais aqui umas pedrinhas bonitas. Uma janinha bonita. Aqui, ó. Um Jaspinha bonita. Agora... Olha o zóio de lobo. Olha o zóio do lobo aí, ó. O tamanho sabe que isso aqui dá sorte, né, velho? Hã? Só que isso dá sorte, aqui, né? uma pedra aqui, mas essa pedra tá difícil de ver a cor dela, ó tem que levar para o jaspão bonito um outro jaspo aqui também bem bonito ele, né? essa pedra aqui também se cortar ela, ela é muito bonita por dentro Entendeu. É? Entendeu. Entendeu, né? Aqui um jato marrom, bonito. Aqui um outro jato também, tem até um remagrito no meio dele, ó. É muito bonito, ó. É, só dar mais uma trabalhada no meio dele, dá para fazer um cinzer, essa pedra está parecendo que é um, um topósito mas tá um pouco meio que é um que é pesado engano, e vamos indo é cinza, né? É um jaspe cinza. Aqui um jaspe, um jaspe bonito, ó, parecendo um ovo de codorna. Né? Esse tá bonito, hein? Olha, ó. E ó, que ainda tá meio sujo, hein? Dá uma polida nele mesmo. Muita pedra bonita, é muita coisa bonita, aí se for mostrar em vídeo aqui mesmo, não consegue mostrar tudo. Aqui nós achamos uma outra Martita. Essa aqui ainda é mais parecido com o meteorito, ó. Olha a cor do Essa pedra pega imã. Agora ele foi lá, ele molhou o ovo de codorna lá, ó. olha Ficou bonito, bonito mesmo. com um gás lindo. É outra pedra martita. Não é mardita não, é martita. Não, pessoal, ele vai confundir o nome aí só que é pedra mardita não é mardita é martita um outro jaspe também bonito bom agora nós vamos saindo para frente ali e já nós vamos encerrar esse vídeo um pedaço de vidro brilhou de longe rapaz e eu pensei que era uma era uma esmeralda que estava brilhando no meio né? é. Aí, ó aqui. olha aqui. Olha o tamanho. Ah? Olha o tamanho do bicho, ó. De longe eu falei, bicho, ó, eu acho que eu achei uma pedra muito bonita, hein? Mas olha o casco aqui, ó. Dá mais de centímetros, quase dois centímetros de grossura. vamos lá na outra. Sim. Vamos lá Olha na... o outro lá? É. Vamos lá. E agora nós vamos encerrando. Coisinha, né, dá uma mostrada aqui no, no, no, nas matinhas. Eu faço, eu um pezinho de, de árvore ali, dá uma florzinha bonita. Ali a ah, goiaba. Ah, vem em goiaba? Vou comer a goiaba, né? Aí a goiabinha. Aí ah, goiaba, né? Meu câmera aqui já tá doidinho no pé de goiabira Vixe, o almoço, ó Rapaz, você vai pagar o almoço desse jeito? Aí, ó O rapaz tá catando umas goiaba aqui, rapaz Deixa o homem ver, hein Não, não e tem, Olha lá, naquele lugar, lá que tem umas bonitas lá, ó Ah, é perigoso, hein? Vai, vai puxão, hein? Bom, nós vamos continuar o vídeo enquanto isso o rapaz ali, o Edson está arrumando o um almoço. Mas ele vai fazer a goiabada dela. Depois nós vai lá buscar o queijo, ah. Mas já está quase na hora de encerrar esse vídeo. Porque esse vídeo está ficando muito longo. Vai ficar um vídeo longo pra caramba. Só mostrar ali como é que é a draga. Ali aonde é a areia vem do rio, ela bate lá em cima, lá a areia cai para baixo, lá e o cascalho cai para cá. Depois a máquina vem aqui e junta esse cascalho e joga lá para frente. Que é a entrada onde vai lá para o barco. Então é muito interessante. Aqui é onde cai da bica, a bica lá em cima e cai aqui embaixo. Aqui o casca está molhado, porque ficou coelha hoje, a areia hoje já. Dá uma lata de goiaba aí. De goiaba, tá? Duas goiabas? Rapaz, uhum. ah, não vai dar pra nós almoçar não. Né? Ai, ah, yeah. E nós vamos mostrar umas aqui, ó. tem uma pedrinha também, um Não é um quarto transparente. Esse aqui é um quarto leitoso. Quarto leitoso rolado de rio. Agora esse aqui, ó. Esse aqui é um ônibus. Preto. Pretinho, pretinho. Mas isso, né? É uma pedrinha bonita, hein? Ah? Eu cruei. E também é um joste. Ó. Quartzo. Quartzo transparente. Olha é lá. Uma lasca. Tá de segura aí, meu. Uma lasca de, de quartz. É, ela também anda bem com uma pedra, José. É, José. Não é, galera, é, e com enxofre embaixo, né? Você que quer dizer, né? Uhum. Ó, Olha isso. esse aqui que eu acabei de pegar aqui também é um ônibus, um ônibus negro. Nós já vamos encerrando esse vídeo. Tem ônix? É. Tem uma outra aqui. Né? Olha esse aqui na é minha Eu já achei um pouco trocar e começaria pra onde. Né? É. é um diamante? Ah, não sei. É? Eu. Se for um diamante redondo parece mais o que o doido. Hã? É um quarto. Quartezinho, transparente Bonito Nós estamos tá precisando encerrar Esse vídeo porque o vídeo está ficando Muito longo Tem um que é jaspe O primeiro é um jaspe amarelo E o outro é um jaspe assim, Esse aqui Também é um jaspe Eu que é um... Um bem bonito. de um. hum. Esse é pra um, aqui. é um quarto leitoso. Aqui também é um quartozinho. bonito, esse está na mão tá esse aqui é um citrinho é um citrinho muito bom bom, mas acho se nós mais uma uma bonita aqui para nós encerrar esse vídeo é um joço também bonito esse vídeo vai ficar um vídeo longo Mas achei uma bolinha de vidro aqui ó. Não é vidro nada É um quartozinho Bonito E com, com um pouquinho de enxofre embaixo ainda Que é, bonita Que legal ela Ela é bem polidinha Ficaria uma pedrinha bonita Tem enxofre no pé dela Essa daqui que era de duas cores assim. Também enxofre aqui embaixo. Enxofre? É. é. É um quarto que enxofre. Tem duas ali, ó. Bom, achei uma aqui, alguma coisa aqui é parecida com ametista? Não é, rapaz. É um cramujinho, ó. Hum. achei que era uma pintinha de ametista. É, mas valeu também. Mesmo assim, nós estamos mostrando o caramujinho aqui. Aí. É, é, é. Ah, ai, ai, ai. Ó. Olha aí, ai. aí, Deu uma tapeada, nele, hein? Apareceu, né, minha filha? Isso aqui não é aquele de tigre, não? Olha aí, Não é aquele de tigre, não? Não é um jaspe marrom. Deixa eu, Deixa eu um cantinho Um é marrom. Uma outra pedrinha quebrada, transparente, ó. Bom, nós vamos encerrar esse vídeo, porque ele já está atingindo o limite dele. Agora... Aqui parece que tem um brilho, ó. É, é um quarto transparente. Aqui é um quartezinho leitoso, com umas pintas meio amarronzadas. Cadê o chubil? Oh, vamos ver. Levanta a mão um pouco. Bom, para quem não conhece diamante, pensaria que era um diamante, mas é um papazinho. E essa aqui, que cor mais linda? Ah, a quase falou lá que a pedra que você falou. Essa pedrinha, essa pedrinha aqui é uma ágata. Ela tá meio assim, mas é uma água. É, ela tem transparência. Bom, nós vamos encerrar esse vídeo. Pedir os amigos aí para se inscrever no canal. Deixar seu like. E uma boa tarde, Maurício Mococa. Boa tarde, amigos. Eu sou Maurício Mococa. Hoje nós estamos aqui na cachoeira. Pesquisando umas coisas aqui. Numa estrada velha. E Nós estamos fazendo um vidinho aqui. Que é o vídeo de entrada do canal. Do, do outro vídeo. Essas são as varionicas tecnologia de ponta. Pessoal que tiver interesse por esse produto. A descrição está embaixo do vídeo. E lembrar o pessoal aí para se inscrever no canal, dar uma força para o canal. E mostrar mais de perto ó, como as varetionicas. Agora ficou todo o material só. Um produto bem acabado. E